Olá, olá pessoal. Então, começando aqui novamente, Mentoria de Mita, seu chefe. Formato aí para ajudar a galera com questionamentos bem práticos e um passo a passo aí para a gente conseguir se libertar da CLT. Aguardando. Conectando. Porra, foi! Agora claro, sim! Hein? <risos> Agora foi! Como é que você está, meu rei? Beleza, cara? Tudo certo. Tudo certo, Pô, obrigado aí pela paciência, galera, todo mundo obrigado aí também, isso rola direto no Instagram, a cada três lives que eu faço, uma dá pau, então já, já virou normal isso daqui. Uhum. Mas, não, então, ó, obrigado aí pela sua presença, para a gente trocar uma ideia boa aí sobre o seu desafio. Uhum. Então, antes de começar, só vou falar para a galera... Todo mundo que tiver dúvidas e perguntas, vai botando no chat, porque vai ter um momento que eu vou olhar aí e vou trazer, tá bom? Então, quanto mais perguntas, quanto mais interativo for, mais rico vai ser para todos nós. E sempre que você ouvir algo que você curta, senta o dedo aí no coraçãozinho para a gente botar esse algoritmo aí para levar essa live para mais pessoas e compartilha aí para uma galera também que esteja passando por esse momento de questionamento, tá bom? Em relação à carreira, em relação ao trabalho. E vamos para o game agora, então. Então, Nando... Vamos lá, conta aí um pouquinho para a galera o seu contexto e o que, que você gostaria de explorar hoje aqui nesse bate-papo. Vamos lá, é, meu nome é Fernando Fantini, eu tenho 29 anos e eu sou gerente de vendas, atuo numa indústria é, super competitiva, indústria automobilística e estou nessa área já há mais de 10 anos. Então, Pisei pela primeira vez numa fábrica aos 16 anos, na época estudante ainda, no curso técnico. E depois me formei em engenharia, segui uma carreira é, técnica, mas no segmento é, de vendas da indústria. Né? Então, acaba sendo uma área que tem um viés financeiro forte, é, bastante pressão. É, não que seja assim, a parte que mais me, me afeta, de certa forma. Mas, é, eu vou dizer assim que eu tenho um apetite pela, pela pressão, pela velocidade, essa parte é legal. É, porém, é, eu já estou num momento da minha carreira, que é, eu sei muitas coisas legais. É, eu me tornei gerente aos 25 anos e já vão fazer quatro anos que eu tenho uma posição de gestão, de liderança. É, o desafio, ele não para nem diminui, ele tá lá, constante. O que muda um pouco é a forma como você encara é, esses desafios que vão acontecendo. E, é, há algum tempo, eu tenho vivido um questionamento um pouco mais é, intenso com relação a propósito do que eu faço. Então, é, Sim. Eu, eu falei até brincando. É, já no, num passado recente, que talvez é, processar petróleo e vender em forma de peça é, não seja o melhor que eu possa oferecer para esse planeta. É, <risos> eu tenho é, tentado encontrar maneiras de, de talvez construir uma transição. É, eu já estudo temas fora do meu, do meu escopo profissional. Há um bom tempo, talvez aí 18, 20 meses, é, estudando marketing digital, tráfego, copywriting. É, eu aplico isso de uma forma velada no meu LinkedIn. Então, acabou sendo, assim, construir, tentar construir uma uma autoridade no meu nicho, que é a minha zona de conforto, foi a forma que eu encontrei para quebrar a barreira de gerar conteúdo, de escrever e tal. Então, dentro da, da minha área é um pouco mais fácil, me sinto mais confortável. e é, Comecei a pensar em fazer uma, uma, essa transição é, em duas linhas principais. É, eu tenho, tenho, assim, na minha cabeça uma, uma obsessão por lançamento, por, é, por todos os diversos é, tipos e métodos que existem aí no mercado, então eu acho que é o tema que eu mais gosto de estudar, que mais é, me, me traz apetite, assim, me faz sonhar pra caramba, e, então eu tenho muito desejo de construir algo nessa, nesse segmento, e, mas eu me saboto bastante, Sempre priorizando, <risos> é, sei lá, um certo e-mail que pode ser preparado amanhã cedo, mas eu estou fazendo ele oito horas da noite mesmo, só para me prejudicar, em vez de fazer o que é a feira e deve. Então, é, tem muitas coisas que eu faço nesse, nesse sentido. Acabei priorizando bastante o meu trabalho. É, eu não me arrependo disso, assim, é, no todo, sabe? Eu sei respeitar o fato de isso ser meu ganha-pão, disso ser é, é, algo que eu tenho prazer em fazer também, mas é, eu tenho, apesar de eu não me considerar um, um procrastinador em assuntos relacionados ao meu nicho, é, assuntos relacionados a esse meu plano é, paralelo, é, eu sou um procrastinador classe A. E, <risos> Muito bom. E... E aí o que eu trago como, como pontos assim, que eu, os gargalos que eu, que eu enxergo dentro desse meu processo é, são justamente encontrar métodos de não permitir é, que essa autossabotagem aconteça e e aí então num tema um pouco mais técnico é, como envelopar conhecimento no formato de um infoproduto. Eu tenho muita insegurança com relação a isso. Então eu tenho... É, eu falei de lançamento, né? Tem muita, eu tenho muitas ideias uh, de como lançar, de como lançar experts. Eu já fiz alguns projetos que uh, fracassaram miseravelmente nos últimos meses, mas uh, eu ainda tenho esperança de, de construir algo nesse sentido. É isso que eu isso que eu trago para a conversa. Muito bom. Excelente, obrigado, Fernando. É, eu acho que tem dois tópicos aí muito importantes que a gente pode falar. E, e quase lineares, né, porque você falou da, da auto-sabotagem, da questão da procrastinação, é, é muito uhum. importante entender, né, e, e botar luz aí nessa, nisso que está acontecendo, porque é, eu, eu vejo que você, talvez, faça sentido fazer uma transição, né, que seus olhos brilham, você sente um tesão fudido quando você conta aí das experiências que você teve, dos estudos que você já vem fazendo há 20 meses, então parece que tem tem um, um porquê muito forte aí desse outro lado, é, em comparação ao que você já viveu, já construiu, você já fez várias coisas animais dentro da carreira que você tem hoje, né, e você não está infeliz, mas você está buscando uma, uma conexão ainda mais forte, né, para você acordar de manhã com aquele sangue nos olhos, falando, porra agora eu vou, vou trabalhar 18 horas e é isso mesmo, porque eu estou amarradão e tal e não simplesmente seguir é, o modelo que você já, já conquistou e já está muito sólido, já está funcionando muito bem, talvez você esteja buscando um pouco mais de desafio. Então, tem uma, uma parte de, de sabotadores aí, que vale a pena a gente entender o porquê, quais são e como superá-los, para você conseguir abrir espaço para você pegar toda a energia e tudo que você tem de, de produtividade, de foco e de, de máquina de produção que você criou dentro da sua carreira e você conseguir tocar nisso daí em paralelo, nesse, nessa iniciativa e, e entender talvez qual, é o, qual vai ser o pareto, né? o 20% que vai te trazer 80% de resultado dentro desse projeto em paralelo porque você não tem hoje disponibilidade de tempo infinito, muito grande, então você vai ter que ser muito preciso né, na, no, no que fazer, quando fazer, como fazer e como criar de repente sistemas e, e não necessariamente tudo você precisa fazer, então de repente vai ser um momento de você começar a pensar em sistemas e em pessoas, em equipe, em parceiros, né, que você consiga dessa forma ir tocando os dois em paralelo, sem explodir, né? e ao mesmo tempo validando, né? você já teve várias validações ou não validações, né? os fracassos que você falou, que com certeza trouxe um monte de aprendizado legal, é, uhum. eu acho que você tem muita coisa aí à sua disposição, você só precisa organizar é, e tentar minimizar as, as barreiras que estão de repente te travando para seguir em frente. Então, quando você fala de sabotadores né, e você fala que procra, procrastina, né, uhum. o que, que hoje, conscientemente, você consegue identificar? O que, que rola aí? É, você deu o exemplo ali do e-mail tal, mas me fala um pouquinho mais sobre, sobre esses esse sabotadores hoje. Uhum. É, acho que o, o exemplo mais frequente são... É, dentro do espaço que eu tenho de Sim. tempo, que... É, estaria mais concentrado ali na parte da noite. Então, geralmente é um momento que, é, quando eu consigo encerrar as emergências, é o é um momento que, que eu organizo, faço atividades é, pessoais, é, mas então com frequência o que acontece é que, é, em vez de, é, por exemplo, eu é, concluir um estudo que eu planejei, é, de um determinado tema Especialmente tráfego Que eu estou é, tentando assim Me aprofundar bem no momento Que é o que eu tenho menos uh, oportunidade De praticar É, é um momento que, que eu vou lá vou, Preparo para sentar E aí eu penso Numa coisa que Não é necessariamente urgente Ela é importante Mas eu passo essa coisa na frente E eu performo essa essa ação que poderia ser uh, performada, sei lá, amanhã cedo, mas eu estou lá terminando uh, essa atividade. Eu, é, eu já, isso, isso acontece com frequência durante a semana, dentro da minha rotina. E no fim de semana eu sempre penso, não, eu vou ligar o computador e vou fazer alguma coisa agora que eu preciso fazer. Então eu vou, é, vou construir uma estrutura X que eu planejei lá para fazer uma, uma brincadeirinha de afiliado. Aí, é, eu entro, começo a mexer, e quando eu vejo, eu estou respondendo e-mail do trabalho de novo, eu estou me envolvendo com outros assuntos. Então, é, com, com relação à autossabotagem, eu diria que está muito relacionado a priorizar atividades. Eu acho que tem um pouco de zona de conforto em lidar com temas que, eu por mais complexos que possam ser, são do meu nicho, são... É, de uma certa forma, eu estou habituado a fazer. Já lida há muito tempo. Isso. É exatamente. É. Cara, beleza. Então, o primeiro passo, eu acho que para combater isso, você já deu, que é ter consciência. Que você consegue claramente identificar os momentos e o que está que tá te tirando do caminho né, que você gostaria de ter. O que você tem que fazer agora é uma estratégia para minimizar essas distrações. Então, você falou de priorização, né? é uma questão de quando você abre ali no fim de semana para fazer uma campanha de afiliado, para botar em prática que você aprendeu tal, você responde e-mail. Quer dizer, porque esse e-mail aparece para você. A caixa está aberta, ou, ou é, a notificação está aberta do e-mail. Então, uma, uma das coisas que ajuda muito na procrastinação é você minimizar ao máximo as distrações que possam te tirar daquela tarefa que precisa ser feita. Então, coisas que eu faço que me ajudam muito, é, tudo que é notificação de aplicativo, e-mail, WhatsApp, no computador, no celular, bota o celular um pouco mais afastado, tal, ou bota no modo avião, ou pode chegar às vezes... Bom, no, ca no seu caso você não vai poder tirar a internet do computador, mas em alguns casos, quando você precisa se concentrar numa uma cópia, por exemplo, você pode chegar a esse, a esse nível de radicalismo, vamos dizer assim, porque quando você minimiza as distrações, uhum. aí não vai ter e-mail tocando para você responder. Então, isso é algo muito fácil que você pode testar, não quer dizer que é fácil de adotar, mas você pode testar, por exemplo, amanhã, já que a gente está conversando aqui ou depois dessa live, caso você faça alguma coisa, e ver, eliminar tudo que é, que é distração que hoje você já consegue identificar. E se elas pintarem outras distrações, você vai eliminando. E aí você consegue, assim, é, é, ter um pouco mais de paz para focar naquela, naquela questão. Uma outra coisa é que você pode testar horários diferentes. Final do dia é um horário onde a gente já fez bastante decisão. O nosso tanque de decisão está lá embaixo. Então, a gente, tem, a gente tem a tendência de fazer aquilo que a gente faz no automático, que não exige pensar muito ou fazer muito diferente tal, então, é, de repente, não sei se você é um cara que gosta de acordar de manhã cedo tal, mas você pode testar, é, acordar uma horinha mais cedo e já começar focando nisso daí, porque aí você já mata isso no dia, aquele aquelas horas de estudo, aquele exercício, aquela prática que você... É, e a fazer você já faz de manhã, antes de entrar mesmo na pegada de trabalho frenético, lá para as nove ou oito, a hora que você começar. Então você bota isso lá no início do dia. E aí você se força a priorizar isso daí. E você vai testando. Vai fazendo pequenos testes durante sete dias, testa coisas diferentes, horários diferentes, eliminar a distração, botar o celular longe coisas que você provavelmente já leu, já ouviu falar, né? mas se comprometa mesmo, não para sempre, mas se compromete em sete dias, porque fica mais fácil de você, é, é como se fosse um desafio, tem né, sete dias para testar isso daqui, é, você uhum. não fala assim, vou fazer isso para o resto da vida, porque o resto da vida assusta uhum. e é muito difícil, né? então você se concentra em sete dias de experimento para você falar, Pô, sete dias de não procrastinação, eu vou estar o meu máximo, vou sair da zona de conforto, vou estar mais atento, vou estar mais consciente, para quando o sabotador pintar, eu falar, porra, não, calma aí, como que eu posso combatê-lo? E aí você compara com as semanas anteriores, você vê que foi um pouco mais fácil, que foi muito doloroso, e aí vai ficar mais fácil você escolher aquelas técnicas e repetir na semana seguinte. E aí você vai fazendo uma espécie de retrospectiva, toda semana, vendo, porra, essa semana funcionou dessa forma, você faz uma retrospectiva diária para ver, pô, hoje funcionou dessa forma, foi legal, e aí você vai é, diariamente fazendo essa tendo esse, esse, essa conversa interna, que você pode botar no papel, se quiser também, em relação a o que deu certo, o que poderia ter sido melhor e o que, que você vai fazer melhor para o dia seguinte. Você sempre faz esse ciclo né, de, de, de reflexões e faz a mesma coisa no final da semana, no domingo, em relação à semana passada. E aí você consegue começar a ter uma, uma conversa mais consciente para observar hábitos e coisas que estão te atrapalhando, e hábitos e coisas que deram certo. E aí você vai replicando o que deu certo e vai minimizando o que deu errado. Tá. É muito simples na, na teoria, né? E provavelmente você já viu, já leu um monte de coisa sobre isso, mas quando você se compromete mesmo em fazer sete dias nessa pegada, você vai ver que, porra, vai ter uma. Com certeza uhum. vai ter uma diferença. Teste AB da rotina. Então né? isso aí eu acho que já vai... Exato, vai fazer um belíssimo teste AB aí da, do seu dia e, e aí focar a verba toda naquele, na maior conversão. Uhum. Beleza? Legal. Fez sentido? Fez, fez sentido, sim. Tem muito, muito de é, de agir inconscientemente também né, nessas situações. Então acho que, que o lance de... De estar consciente, né, é, presente na hora de você decidir não procrastinar naquele exato momento e se concentrar, é importante. Mas, como você falou, mais, é dúvida, mais fácil uma coisa. na teoria do que, do que na rotina, né? Tudo, tudo, sempre, né? Agora, uma coisa que também me ajuda muito a superar a procrastinação é, é simplesmente ir lá e começar. Quando eu tiver naquela pegada, porque o nosso cérebro está sempre buscando. É, atalhos, economia de energia, fazer o mais fácil, então por isso que é tão, tão fácil pegar o feed do Instagram e ficar rodando, ficar vendo site de notícia, ficar respondendo e-mail, porque são coisas que a gente já está acostumado, já está no piloto automático, a gente não exige muito esforço, né, e então o nosso cérebro está sempre buscando coisas prazerosas ou coisas fáceis, e aí quando a gente tem... A, por exemplo, que aprender algo novo, ou praticar um novo conhecimento que a gente está tá com dificuldade de, de, de adotar, ou é, fazer uma tarefa muito complexa, muito grande, e talvez eu acho que vai ser uma boa transição para a sua segunda pergunta, é, a gente tende a procrastinar porque não sabe muito bem por onde começar, tem dificuldade de visualizar o final... Então, nesses momentos, é, tem duas regrinhas muito simples que ajudam bastante, que é fatiar o complexo. Então, é, quando você tem uma grande tarefa na frente e está difícil de começar ali, visualizar muito bem o fim dela, vai fatiando, vai fatiando até ela ficar bem fininha você ter clareza do início, meio e fim. Porque uhum. aí vai ficar mais fácil de você abordá-la. E é, a outra é simplesmente começar. Parece idiota, mas é quando a gente começa algo, por mais complexo, desafiador e, e chato que seja, a gente pega no tranco e vai. Cara. Então é, às vezes é, é, é aquela força inicial para sair da inércia que já bota o, o carro para começar a descer a ladeira. Então é fatiar e começar podem te ajudar bastante também quando estiver dando uma gaguejada ali no, numa tarefa. Legal. Beleza? E, é, e... aproveitando, aproveitando o, o gancho do, do que você estava comentando sobre é, pegar uma parada que você não consegue visualizar como fazer, é, acho que entra exatamente o outro tema que eu, que eu queria conversar contigo, que é uma coisa que eu não faço uma puta ideia de como fazer, que é como transformar um conhecimento empírico que eu tenho ou que um expert eventualmente tenha, e transformar isso num, num, num infoproduto, trazer um, um, um formato digital para isso. Especialmente a Legal. metodologia, né? vamos então falar estruturar. disso. Ótimo. É... Então esse, eu acho que essa é uma das perguntas mais é, assim, mais recorrentes para a galera que está fazendo uma transição é porque tem muito, todo mundo tem muito conhecimento todo mundo tem muita sabedoria em coisas específicas técnicas é, subjetivas mas na hora de realmente envelopar esse entregar, pode gerar uma, um desconforto é, não ter clareza do, do como, né, de, de como realmente é, estruturar isso no método, no né, passo a passo, no mapa, em algo que consiga levar a pessoa do outro lado, né, o avatar do, lado, do, do, do estado A para o estado B. Então, a primeira coisa é ter muito, muita clareza dessa transformação. Então, quando você é um expert ou você é né, um especialista, é, tem algo para ajudar alguém precisa focar muito nessa transformação e, e conseguir verbalizar até essa transformação que é imaginar você ou seu especialista como uma caixa de transformação e ele vai ajudar um grupo de pessoas essa pessoa vai entrar no estado A vai passar por ele e vai sair no estado B e esse delta, esse gap aí é a transformação que vai causar então tendo clareza dessa transformação fica muito mais fácil de você seguir com os próximos passos então, vamos pegar um exemplo, é, deixa eu pegar o um meu exemplo agora, que eu estou construindo, estou é, com um novo curso, é, onde eu ajudo CLTs a demitir esse chefe com mais segurança e criar um negócio online para viver disso. Então, a minha transformação é essa, e essa transformação envolve é, eu ajudar o cara a conquistar a sua liberdade financeira fazendo o que gosta tá então uma vez que eu tenho clareza dessa transformação eu posso envelopar isso em diversos produtos digitais o curso online né, é o mais óbvio assim as pessoas né, conhecem melhor você pode fazer um desafio em relação a isso você pode criar um e-book para dar um passo a passo você pode é, vender isso em, em Mentorias em grupo, mentorias individuais, você pode ter diversas formas de entregar essa transformação. Umas vão ser mais profundas e vai, vai ter uma troca mais imersiva, outras vão ser mais automáticas, né? outras vão ter uma combinação dos dois. E aí é legal, nesse momento, você pensar é, em termos de escada de produto. E aí uma escada de produto, talvez você já tenha estudado, visto, mas é legal você pensar em três níveis. Em você pensar no nível de front-end, que é um nível onde tem uma, uma, uma entrega mais superficial, vamos dizer assim, uma entrega mais simples. Então, por exemplo, um e-book, ou um curso de entrada, né, ou uma mentoria pontual, única. Né. Então, algo que resolva uma parte dessa transformação mais completa. Tá? E, e cada, cada etapa dessa tem que ter uma transformação específica. Então, eu estou pegando meu exemplo aqui para ajudar. Vamos dizer que eu tenho lá no front-end um e-book onde eu vou trazer o método todo, é, só que em texto. Não vai ter troca comigo, não vai ter comunidade, é, não vai ter aula, vai ser apenas um e-book. Eu posso vender isso até 100 reais. Geralmente são os. Os produtos de front-end vão até 300 reais e tal. Depois tem os produtos de back-end. E aqui você já tem um nível de, de, de transformação e entrega mais imersivo. Então aqui pode vir é, cursos específicos, é, como por exemplo, eu tenho cursos só voltados para hábitos matinais, tenho curso só sobre produtividade, tenho curso para ensinar o cara a fazer essa transição, né, da, de largar a CLT para empreender um negócio online. Então isso daqui está no back-end e aí você pode ir com uma precificação de 300 a 2 mil, 3 mil reais, mais ou menos, dependendo da, da transformação que você gera. E depois você tem produtos de high-end, que a gente chama, que são os produtos com ticket mais caro e aí são produtos que podem ser acompanhamentos individuais, no meu caso, ou mentorias em grupo, ou eventos presenciais. Então você pode ter coisas que são voltadas mais para experiência, para acesso, para troca. Então vai ser sempre uma questão de, de se, se a gente for botar num, né, numa matrizinha, é, você vai ver preço, né, e profundidade. Então vai ser algo mais ou menos nessa pegada para você entender é, dentro da jornada do seu avatar onde que você vai posicionar o seu primeiro produto tá? por que que eu estou falando isso antes de falar do produto em si porque você ter uma clareza de estratégia de transformação do seu avatar é, e de possíveis produtos vai te ajudar a, vai te ajudar a, a determinar por onde você vai começar, qual vai ser o seu produto estrela ou qual vai ser o seu primeiro passo em função dos recursos que você tem disponíveis, tempo, dinheiro, habilidades, conhecimento, equipe, porque não adianta, cada um desses produtos vai exigir um esforço diferente. Então, por isso que eu estou te apresentando tudo, para depois você trazer para o seu contexto o que faz mais sentido. Uhum. E aí, uma vez que você fez esse exercício, que passa sempre por um mergulho profundo em um conhecimento muito forte de quem você quer ajudar, né? E, e logo o tipo de transformação que você vai causar, você pode pensar em como estruturar a metodologia por detrás daquela entrega. Então, é, desses daí, qual que você gostaria de, de falar de metodologia, de método, só para poder ficar mais tangível? Tipo, ebook, um desafio, um curso eu, online, eu, eu, qual que você gostaria de falar? Um, um formato em vídeo tá um, então um, numa um, pegada um, mais de curso, uma pegada, de de pegada mais de curso de vídeo aulas exatamente beleza então como que você é, o passo a passo assim as grandes etapas para você estruturar isso daí num um curso online uma vez que você tem clareza da transformação você tem que pensar tudo que deve acontecer de concreto de, de vitórias para essa pessoa ter essa transformação completa então, você vai começar meio que do fim para o início. Então, no meu caso, é num curso onde eu vou ajudar o cara a demitir o chefe e viver do seu negócio online, com liberdade financeira, fazendo o que gosta, com mais qualidade de vida. Então, qual é o ponto final lá do cara? O cara tendo o negócio online, fazendo suas vendas e, fazer, e vendendo pelo menos o salário que ele tem hoje na, no trabalho na CLT, porque assim ele vai ter segurança para demitir o chefe ou pelo menos as primeiras vendas né? porque aí ele depois pode se dedicar, pode fazer uma economia em paralelo tal para depois poder é, ficar 100% voltado para o pro projeto então esse é o, é o ponto final da minha transformação aí eu vou pensando o que, que deve acontecer antes disso para é, assim, de marco importante então antes da primeira venda o cara vai precisar é, ter um, um, a criação do produto dele e uma página de vendas, e, uma, e, um, e um, uma campanha paga ou uma campanha orgânica. Então você pode fazer de trás para frente até o dia 1 um, que o cara vai te conhecer, que é uma forma de você estruturar a metodologia, ou o contrário. Ou você, caso você já tenha vivido essa transformação, você... Sobre das etapas, né? De, do, da, do lado do estado A até o estado B da transformação do cara, então você pode fazer de forma crescente também. E aí é vitória atrás de vitória. Então, dentro desse meu curso, eu entendi que não adiantava eu só ensinar a parte técnica de como o cara criar um negócio online e vender online. Eu entendi que lá no início o cara precisava ter mais energia e ter mais tempo para conseguir se dedicar ao projeto em paralelo ao trabalho atual dele. Então, os primeiros módulos meus vão ser relacionados a isso. Então, eu vou ter um módulo só sobre hábitos matinais, rituais, para o cara ter mais disposição, energia e, e motivação para conseguir focar no projeto dele, em paralelo que ele faz hoje. Depois, eu vou ter um módulo só sobre é, produtividade, para o cara conseguir deixar de ser ocupado e ser produtivo e conseguir liberar duas horas do dia, por exemplo, dele para se dedicar ao projeto. E aí eu vou trazendo dentro desses grandes, grandes, é, grandes etapas, né? Eu vou depois elaborando as micro etapas e as micro aulas, né? Que vão ser no final as videoaulas, os exercícios e, e o que que ele precisa aprender e exercitar para chegar à transformação. Então, basicamente, você vai do macro, da grande transformação depois você pode pensar em fases dessa transformação, tudo do, do macro né, até o micro. Depois dessas grandes fases, você pode pensar nas grandes etapas de cada fase. E depois de cada etapa, você vai pensar é, nas micro vitórias que ele precisa ter. Então você pode fazer isso no Mind Mapping, você pode usar uma ferramenta tipo Mind Master, tal ou é, de alguma forma que dê esses níveis de hierarquia. Você faz um primeiro exercício, e aí, quanto mais entendimento você tiver do seu avatar, quanto mais conversas você tiver direto com, com quem você quer transformar né, lá na frente, melhor, porque você vai, vai, vai propor algo real. né? E aí tem caminhos para você fazer isso. Ou você é o seu avatar transformado, então você tem mais conhecimento né, de tudo que precisa ser feito, porque você passou por isso. Uhum. Ou quando você trabalha com especialista, você precisa ter acesso a muita pesquisa e muita troca, entender é, o tipo de transformação real que esse especialista gerou na vida dessas pessoas. De repente você mesmo entrevistar uma galera, botar, entrar no telefone e, e vir com um questionário tentando desvendar melhor esse caminho da transformação. É, mas basicamente o curso ele vai ter que ajudar o cara a a superar todas as objeções possíveis né, nessa jornada de transformação. Você vai precisar dar conhecimentos, geralmente, em três níveis, né, que a gente fala é Head, Heart and Hands. Então, Head, então conhecimentos mais técnicos, né, teorias racionais, tal pegar tudo que envolva a mente, mas tem uma parte também do Heart emocional e também envolve, é, às vezes, quebra de crenças, é, mentalidades, coisas que, que não são apenas conhecimentos técnicos, e o hands, que é a parte prática. Então você tem que pensar em exercícios e formas como ele vai levar esse conhecimento para a prática também. Então uhum. isso é, é, não quer dizer que é, cada fase vai ter um, um desses aspectos, mas você tem que pensar no conteúdo, na experiência de aprendizado como um todo, sempre trazendo esses três elementos, porque assim você vai transformar informação em conhecimento conhecimento em sabedoria quando vai para a prática. Então, para resumir, que eu acho que eu falei de várias coisas, assim, só para tentar dar um pouquinho mais de, de, de coesão, começa sempre pela transformação macro. Da transformação macro, você tenta entender quais são as grandes fases que existem para essa transformação acontecer. Dentro dessas fases, quais são as etapas necessárias? Dentro das etapas, quais são as micro-vitórias? Que aí podem ser as aulas no final do dia. Sempre pensando conhecimento técnico, conhecimento emocional barra mentalidade, conhecimento prático, para você exercitar isso. E aí pensar no mapa. É sempre legal trazer a alusão do mapa, porque aí você consegue... É, trazer isso daí de uma maneira lógica, linear, né, que, que qualquer pessoa consiga olhar, entender né, onde começa e onde termina, e, e a partir dali você, você consegue ir criando aulas, experiências, exercícios, PDFs, materiais complementares, o que for, mas a trama vai estar desenhada ali num, num form, com início, meio e fim. Uhum. É, posso tirar umas dúvidas aí? Por favor. É, é, primeira, você acha que faz sentido quando eu estou estruturando? Porque é, eu, eu gosto de pensar assim na, na validação disso, é, que tem que acontecer de alguma forma, né? Então, você acha que faz sentido, especialmente no caso de uma pessoa que não tem autoridade. Ela está construindo autoridade e ela tá, ela precisa de prova social também, porque é uma parte importante de botar ali a máquina para rodar. Você acha que faz sentido ela é, trabalhar com um conceito, talvez de é, não cobrar para fazer mentoria, não cobrar para fazer uma, uma primeira turma, para tentar é, validar, ou você acha que compromete muito o, compromet, o, compromete o comprometimento da outra parte envolvida, é, por ser um negócio assim, ah, tá lá, tá dando, se não, também se, não, se eu não fizer isso aqui, tanto faz. Beleza. Então, é, eu acho que o gratuito, ele ajuda muito no, numa fase inicial de validações de uhum. método, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você fez esse exercício e desenhou. Não quer dizer que você criou tá, todo o conteúdo. É, é só, a gente está falando só de estrutura de, de transformação para ter um método. Você chegou e você quer testar se esse método realmente funciona de A a Z, da forma como você pensou e você estruturou. Então, você ter aí algumas pessoas onde você vai, vai, vai implementar esse método para validá-lo e depois, de repente, ter um pouquinho de prova social, um depoimento e tal, é válido. Tá? É porque isso vai ajudar dentro das formas, né, os gatilhos de persuasão e tal, é, e uma validação de, de entrega, né, que é importante para você também. É, qual o grande problema disso? É, tem pessoas que ficam nessa zona de conforto durante muito tempo e pode ter uma, um, uma, um retorno via, é, bias, né, que... que por ser de graça, não é necessariamente uma validação. É, uhum. O que você pensa que está sendo validado não está sendo validado. Né? Uhum. Porque quando você faz isso, você está buscando a validação de entrega, que é uma. Você não pode confundir com isso uma validação de proposta de valor, uma, uma validação de, de, de interesse pelo, pelo, uhum. que, pelo método que você está propondo. Então, por isso que eu sou muito. Eu, Assim, todas as vezes que eu dei algo de graça para alguém é, foram as únicas pessoas que não se transformaram que abandonaram no meio em termos de mentoria assim de individual tal e, e quando eu dou curso para familiares ou para amigos tal também acesso ao meu curso nenhum deles completaram então infelizmente a gente é, são poucas as pessoas que se comprometem com a sua própria transformação quando recebem algo de graça então, por isso que eu sou contra é, a gente fazer isso mais do que o estritamente necessário no início. Tá? Uhum. Então, se você está no início querendo validar um pouco da entrega, testar, é o se no campo de batalha, com um especialista tal, para sentir né, e, e superar um pouquinho a síndrome de impostor, que pode rolar em algum momento, aí é válido. Mas eu acho que uma estratégia ainda mais válida seria é, você precificar o seu, a sua entrega e você falar, ó, como agora eu estou no momento de cocriação, aí você envolve a pessoa abrindo o jogo mesmo, falando que eu ainda estou validando, testando alguns modelos tal, isso daqui. Desse, o preço que seria normal isso daqui vai ser um super despontão, né? Aí você faz uma oferta 50%, uhum. 80%, alguma coisa assim, só, nem que seja algo, não é para ser simbólico, é, a pessoa precisa ter um mínimo de comprometimento, Esse é tem pessoas que conseguem uhum. ter um comprometimento quando recebem algo de graça, mas é a exceção da exceção de exceção, uhum. assim, é... É, conheço pouquíssimas pessoas que conseguiram realmente dar um gás quando receberam algo de troca, é, algo de graça. Então, eu acho que faria mais sentido você fazer uma pegada dessa. Então, precificar vamos dizer e fazer que, oferta. Você, é, sei lá, se é seu, seu, seu, seu, uma mentoria que você quer precificar tal, vai custar, sei lá, cinco encontros três mil reais você acredita que vai entregar esse método né, em cinco encontros com a pessoa tal, e custa 3 mil reais. Você vai e fala que vai ser, né, como você está cocriando, tá, né, né, vende por 500 reais. Ou algo assim que seja, onde o preço não seja um grande empecilho para você ter o volume necessário para você validar o que você tem que validar. Hum. Mas a pessoa já vai, sabe, vai, vai ser outro, outra relação. E aí vai ser uma validação muito mais próxima da realidade, né, de uma entrega real, porque senão, se nós falando de mentoria, assim, um a um tal, a pessoa pode ficar desmarcando, aí você se desmotiva você acha que não está fazendo direito e aí, uhum. sabe, entra numa, num ciclo que, que não é tão saudável, onde eu acho que vai, pode às vezes até atrapalhar mais do que ajudar uhum. então é, minha sugestão é, é fazer nessa pegada aí legal é uma. Na verdade, eu não, não tinha pensado em, em, em colocar dessa forma. Talvez o, o valor do zero é, prejudique realmente a validação do, da própria pessoa né, que você está tentando alcançar, sei lá. e Uma outra tá. dúvida. A, até envolvendo um pouco a questão de construir o infoproduto. E a gente estava falando antes de procrastinação também. É, faz sentido mesmo no momento muito preliminar tentar mesmo que minimamente ter uma equipe para terceirizar especialidades então tem temas muito específicos né como é, cop pode ser bem específico apesar de que o expert contribui muito pelo conhecimento ou tráfego, ou própria, próprios trabalhos é, bem técnicos, fazer landing page, sei lá, faz sentido terceirizar, ter equipe para isso? Mesmo no começo? Total. Para mim, quanto mais eu delegar coisas na minha vida, melhor. Eu sou um super delegador, amo terceirizar, e eu sou muito a favor disso, ainda mais no, quando a gente está fazendo muita coisa em paralelo. Tá? Agora... É, um contrabalanço em relação a isso. Eu acho que é muito importante no, no início, início, início, fazer tudo para você ter um mínimo de compreensão de cada um dos pilares importantes para o negócio online, para você contratar melhor ou para você pelo menos é, conseguir julgar o valor do trabalho de alguém em relação àquilo, porque quando você é completamente cego em relação a, a um assunto, vamos dizer, copyright. você nunca estudou as bases, os fundamentos, leu um livro, nunca escreveu uma escrita mais é, persuasiva tal, fica difícil você julgar um bom copywriter. Né? Você é, fazer um teste, você conseguir desafiá-lo, ainda mais o copywriting, é, onde o copywriter precisa realmente entender né, a essência do especialista para conseguir começar a fazer um trabalho bom. Né? Então, eu acho que é que nem o, o modelo T de aprendizado, que a gente chama, né de, de do, da questão do lifelong learning, onde você, você, eu acho que vale a pena ter um conhecimento superficial de várias coisas para você entender o mínimo, e aí, depois disso, dependendo da sua estratégia de negócio, se você vai querer criar uma agência, se você vai querer se lançar, se você vai querer é, lançar esporadicamente outras pessoas, né, e ter de repente só uma equipe para aquela, para aquele especialista, e não trabalhar com muitos especialistas, aí, dependendo do caminho que faça mais sentido, uhum. você, é, você pode se especializar numa área ou não, tá? O meu caminho, uhum. o que, que aconteceu? Eu fiz fazer tudo tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo sozinho, porque eu sou muito curioso, sou muito explorador e gosto de estudar. Chegou uma hora que eu vi, porra, tráfego não é minha parada. Tipo assim, odeio, odeio o operacional do tráfego, não gosto de ficar porra mexendo no número, planilha o dia inteiro otimizando. Não é minha parada. Porra, eu entendo. eu e eu, eu, eu sei o quão é fundamental ter um pilar forte de tráfego para o negócio online. É, tráfego, copywriting, assim, não tem como não fazer isso bem para ter sucesso. Eu falei, cara, desde o início eu vou precisar de uma pessoa. Então, desde o primeiro dia que eu comecei a botar curso online e tal, ou infoproduto para vender, eu trouxe um cara de tráfego. No início era um cara contratado... Né, com, com fixo, mais uma porcentagem variável Depois eu trouxe um outro cara Depois eu trouxe um parceiraço agora Que é o meu atual parceiro, que é um sócio Então foi, foi crescendo a, a, O meu negócio foi crescendo E a, e a, a complexidade da, das coisas foi crescendo Eu fui trazendo pessoas cada vez mais experts no, no assunto Então, é, no meu caso eu preferi estudar tudo e aí, aos poucos, eu fui terceirizando. E aí, hoje, eu tenho copywriting na equipe, eu tenho designer, eu tenho uma pessoa que agora está fazendo as páginas, eu tenho editor de vídeo, eu tenho assistente virtual, eu tenho... Uhum. porra, uma caralhada, tem tenho dois editores de vídeo. Que aí, mas a estrutura <risos> foi crescendo em função do que eu fui terceirizando, em função também uma pegada né? eu comecei a vender, comecei a lucrar e aí eu comecei a investir também, para não começar com uma estrutura né, pesada, né, engessada, uhum. assim, com muita gente, muito caro, sem estar sem tá vendendo, sem ter validação. Então é algo que eu acho que pode ser no construído, mas você pode olhar com um olhar aí de 20, 80, né, quais são aquelas, aquelas competências, habilidades que vale a pena você ter alguém, que você possa crescer mais rápido por causa dessa pessoa ou que possa liberar mais tempo para você focar naquilo que você é bom, que é mais estratégico para o negócio. Então, tem uhum. muitas coisas que podem ser muito bem resolvidas com assistentes virtuais, né, que já vão te eliminar um operacional grande e você vai conseguir, assim, estudar mais coisa e, e, e focar naquilo que você precisa focar. Uhum. É, eu, então, basicamente, o que você, é, que você propõe, que até foi o que você fez, é, é começar bem hands-on, todas é, as frentes ali, também para é, validar o seu conhecimento sobre os temas antes de terceirizar. Mas é, que é positivo, no momento, talvez, com resultados, fazer essa, essa migração é, das atividades. Legal. Perfeito. Eu acho que terceiriza para você vender o mais rápido possível. E, e aí, com as primeiras vendas, você vai fazendo sempre uma, um olhar para o negócio para entender aonde você vai investir que vai te trazer mais resultado. Sempre olhando para resultado. É, é sempre uma, são duas coisas: é, o que, que vai te trazer mais resultado e o que, que você sente mais tesão e prazer de fazer. Você vai combinando os dois. E assim você vai, vai conseguir facilmente entender o que você quer terceirizar e o que você quer manter com você. Uhum. E tendo um olhar para a grana, é, você faz de uma maneira sustentável. Porque uma tendência grande, é pessoas que vêm do, do mundo corporativo, que estão acostumadas a trabalhar com agências, eu, eu, eu falo por mim, porque eu trabalhava marketing da L'Oreal. Então uhum. eu tinha... Porra... <risos> Na época que eu trabalhava no, na área corporativa, tinham um 21 agências que trabalhavam com todas as marcas. Então, eu não botava a mão em nada. Era só estratégia, PowerPoint, reunião e tal. Então, a gente às vezes vai para a criação de negócio online, para empreender, e a gente quer estar na, tá na mesma pegada. É contratar a gente para tudo que é lado, ter agência trabalhando para a gente, agência de PR e tal. E a gente acaba que cai numa grande ilusão né? e... e é outra lógica, são outros volumes, são outras problemáticas, e, então por isso que eu, eu sugiro muito ter esse, essa etapa inicial de, de porra, entender o básico, aí, tem cursos, estruturas, métodos que já vão te dar esse olhar básico sobre todos os pilares do negócio online que passam por basicamente produto, né, cliente e vendas, né, você entender muito bem de cada um desses pilares, e aí o quanto antes você já começa a terceirizar para você não ficar também aprendendo uma coisa que, porra, não é a tua parada e vai te degastar, desgastar pra caramba e vai consumir o seu bem mais valioso de todos nesse momento que é o tempo. Uhum. Então, uma última pergunta que eu quero te fazer que é, tem muito a ver com a sua experiência e é, me, me faz me identificar bastante. Você sente falta de alguma coisa do ambiente corporativo? depois da sua transição hum. Ó, uma coisa que eu gostava muito era das pessoas é, eu tive lá na L'Oréal, especificamente era um nível de nível intelectual de pessoas muito grande assim. De, quando eu trabalhei na França, nas equipes internacionais, marketing <risos> internacional, eu trabalhava com artistas, com é, poetas, escritores, com, com é, pensadores, antropólogos. Então, eu tinha acesso a, a um nível de pessoas que era incrível, assim, diariamente, né, nos escritórios... Né, é, então isso daí era muito legal, porque eu, eu, tinha, eu, eu sentia que eu crescia também bastante, principalmente com a interação com as pessoas. Eu tive, lá, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, então isso era muito legal ver a diversidade é, e muita gente diferente e poder mudar também de... de de país, de departamento a cada 18 meses, tá? então essa dinâmica é, era muito legal, era muito enriquecedora e, e quando você é, trabalha num projeto online seu, você diminui drasticamente o nível de contatos né, com pessoas ou fornecedores diferentes, mas ao mesmo tempo você substitui isso com o um contato direto com clientes, no meu caso, com os alunos. Então hoje eu, eu substituí várias dessas trocas, eu me enriqueço muito com as trocas com os alunos, com as trocas é, com a equipe que está mais próxima e numa pegada mais informal, no meu caso aqui, que a gente é, é muito informal, a forma como a gente lida com, com os desafios, então é, tem uma união maior. Então é, como tudo na vida sempre vai ter o lados positivos, negativos, mas coisas que eu sinto falta da época corporativa era eram as pessoas tinham muitas pessoas tinha muita gente tinha muita gente escrota também então assim quando eu falo pessoas <risos> tinha os dois lados uhum. né? tinha a politicagem uhum. brava uhum. tóxica né mas eu fiz amigos para vida assim tem amigos franceses que eu oh, espanhóis franceses argentinos que eu levo para vida que eu fui em casamento na Itália, que foi uma experiência, assim, às vezes eu encontro com as pessoas a cada cinco anos, tá ligado? Mas são pessoas que eu levo para a vida. Então, dez anos na L'Oréal é, me fez criar relacionamentos que eu tenho muito orgulho, né? Mentores, padrinhos de casamento, conheci lá, amigos que eu levo para a vida. E para mim esse foi o maior ganho. E... E não conviver com ele diariamente como eu convivia antes é que eu sinto mais falta. Né? Mas aí eu consigo conviver fora disso. Agora, assim que a pandemia der uma, der uma estabilizada, aí a gente vai voltar a re rever essa galera toda. Mas é, eu acho que é o ponto que eu mais sinto falta. Legal. Faz muito sentido. É uma mudança grande de, de... rotina, né com certeza. Sem dúvida. É, é muito mais... Pode ser muito mais solitário se você não souber criar bem sistemas né, em torno de você. Então a gente precisa ter cuida cuidado, porque as interações do escritório, né, essa parte positiva das pessoas, da animação, é, vai ser muito mais próximo do que a maior parte das pessoas que estão vivendo hoje né, no home office. Então você vai ter liberdade para viajar o mundo inteiro trabalhando no seu laptop, mas ao mesmo tempo você vai estar trabalhando seu laptop sozinho a maior parte do tempo. Então, você vai estar convivendo muito com as pessoas através de videocalls, né, no Zoom, tal. Então, por isso que, que a inteligência emocional, entender que não é só foto com laptop na praia, na Tailândia, é, tudo por detrás disso, mas para mim valeu muito a pena, porque o meu valor máximo, assim, assim dentro da os meus valores principais estão paixão e amor, né, paixão pelo trabalho, então eu senti um tesão fodido em relação ao que eu faço, e liberdade, liberdade geográfica, liberdade de horários, então hoje meu estilo de vida, o meu dia, a forma como eu distribuo minhas horas e as atividades, é, isso eu não troco por nada, isso é a maior satisfação que eu tenho na vida. Né. Então é, é cada um se autoconhecer para saber o que valoriza mais, o que é mais importante, e entender se se está lá dentro da CLT ou se está se tá num caminho aí é, empreendendo um negócio online. Para mim fez muito mais sentido seguir o caminho online. Uhum. Legal. É uma, uma parada. Beleza. É um desafio grande com certeza. Legal cara. Muito obrigado sem pela dúvida, sem dúvida. Pela sua por dividir comigo aí essa experiência, deixar roubar uns minutinhos. É, do seu conhecimento e pô, valeu mesmo pelo convite, fiquei muito feliz de, de ter a oportunidade, você não faz ideia cara, eu me senti é, privilegiado mesmo, muito grato quando você quando, quando recebeu o convite quando, enfim, no, no, fiquei muito feliz que bom, Fernando ó, muito obrigado mesmo, fico feliz que você esteja aí é, tocando sonhos tocando coisas em paralelo que eu acho que é, a vida é uma só, né? Então, a gente tem muita energia, às vezes a gente pensa que tá velho, mas. É...